se movimentar, abrir essa rede, né, fazer as conexões entre as pessoas que estamos fazendo o mesmo, que estamos na mesma busca, na mesma pulsada, na mesma frequência, fazer junto, né. O ideal da construção é que qualquer um possa ter autonomia para fazer a sua própria casa, né. Permacultura não é só a bioconstrução, né. Permacultura não é só o fazer uma agricultura sustentável, né. Então, o termo ele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 você né? está sendo mais efic... gastando menos energia, então suas ações estão mais eficientes. Sabe né? fazer, eu tô com uma vergonha, menino. Super difícil, não? Né? Aqui, aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto. E onde? Você tem que fixar a linha.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 Que todo mundo nasce com esse sonho de ter uma casa. A casa de vocês está marcada com um pedacinho de cada um aqui. É participar da construção dela, ter um pouco de, de lição, de aprendizado, mas sobretudo de crescimento. E eu acho que a, a bioconstrução, ela oportuniza isso. A gente crescer pessoalmente. Quando vocês falam professor, eu acho que...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 já depende de todo mundo, né? E acho que a minha missão é colocar isso nas missões das pessoas, para que cada um possa se realizar, né? O que eu aprendo e faz sentido para mim seja passado.